E aí gente, beleza? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser aquele formato de opinião, oh my god, edições, pão, pão, pão. Porém, o editor, tenta deixar isso daqui o mais agradável possível. Seguinte, o BR dos tempos pra cá se envolveu numa polêmica, né? Há quem diz aí que o cara roubou pessoinhas, fez pessoas passarem fome, tempo se passou, coisa aconteceu, o canal da Central foi hackeado e o do Detetive foi derrubado, foi excluído. E por que não o Lu? que BR não se pronunciar né E que ele é o novo vilão da história. O cara, mano, meu Deus, é o Darth Vader da internet, o cara mais sinistro e obscuro do mundo. A gente vai ler tudo, tudo que ele postou, porque, mano, é, é vergonhoso, sabe? Parece ser uma criança de 5 anos de idade tentando ser o cara fodão. Só que no final das contas, só passa vergonha. Tudo começou aqui no dia 24 de agosto. Se começou antes, eu não sei, tá? Eu tô vendo por ordem aqui. E a gente clicando aqui, tem a postagem da central falando socorros, somos saqueados, etc, etc. Roubaram todos os nossos e-mails, não conseguimos fazer nada para recuperar a senha barra conta. E aí vem, vem o paladino da vingança. E comenta aqui, se não perder agora, prepara sessões de strikes breves, em vídeos envolvendo a mim. Já seria mais de três, boa sorte. Meu Deus. É, aqui tem o pessoal falando, né? Tipo, porra, mano. Quer pique e não sabe pedir. O que tu quer tá mole. Ui, que medinho. Aqui tem as thumbs que ele fazia, né? Que, né? Era zoada. Enfim, não acaba por aí. <risos> aqui, eu acho que o Peter Jordan falou o que aconteceu, ó. Se liga. Aqui a central falando, ah, que exclua ele, não sei o quê. Aqui, outras postagens do Hulk BR falando merda. Aí o Peter Jordan pega e fala. Quem é? Por que ele disse isso? Maior vacilo. Torcendo por você, Lion. Te ajudo no que puder. Tipo, dando um apoio, né? Pra central. Negócio massa E por que não o Hulk BR não comenta Querendo de novo ser o The Boys, mano os The Boys do, do, do Twitter, mano Vai vender seus cursos falsos Que é melhor que ficar no Twitter Verdade, né, HulkBR? O que você tá fazendo no Twitter, mano? Sério, velho Aí de novo tem o pessoal falando Mano, vai se ferrar e, Enfim, de novo o cara passando vergonha De novo, e de novo, e de novo, e de novo Mas não acabou, tá? Como a central foi hackeada Ela foi hackeada por um canal de UFC E olha o Hulkinho fazendo piadocas aqui, ó. Em breve no canal do Lion, o melhor do UFC. Ah, que engraçado. Só que passando assim pro outro lado, Central do UFC era bom, mano. Era um bom nome. Aí, Central, você pode fazer um canal de UFC, mano. Quem sabe? Fazer uma piada, uma sátira com isso tudo, né? Mas é um o Ruquinho piadas aqui, ó. Um piadas, tá? Aqui, ó. Mais piadinhas, ó. Hoje tem live de UFC. Vou pegar minha pipoca. Já sabem onde... ontem? Não sei falar mais. Já sabem onde assistir, né? Hahaha. <risos> Que engraçado. <risos> Aí tem mais post, mais ainda. O sucesso vem sempre acompanhado de invejosos. Se você não sofre com hate e inveja, você ainda não é bem sucedido de verdade. Ó, o oh, Hulk BR falou uma verdade aqui, porque realmente é isso, tá ligado? Se tu tem uma certa fama e tem hate, significa que tá dando certo. Então, aqui, Ruquinho preciso, tá? Nunca concordei tanto com o Hulk BR. Aí o cara comentou. Criminoso querendo pagar de foda, é mole. A única fama que você tem é de criminoso fudido. Tão fudido que dá até like no próprio tweet. <risos> Aí é triste. Dá like no próprio tweet é triste, tá? Quem disse que eu sou criminoso? Aliás, vocês são totalmente alienados por canais que inventam ou criam fake pra ganhar visualizações. Faltou uma vírgula aí, tá? HuckBR. Até hoje não chegou nenhum processo em minha casa. Muito pelo contrário. Oh my god. Ele não é criminoso porque não chegou nada na casa dele. Meu Deus, e os vídeos do detetive? Meu Deus, será que será que era fakes? Ai, Hulk, conta a piada pra lá, mano. Vai se fuder. Aqui, ó, quem é, tal. Aquele post lá do Peter Jordan. E aí o Hulk BR posta de novo. Cuidado antes de comprar um curso desse cidadão. O rei do reclame aqui. Curso do Inert. Tá ligado? <risos> Tem duas paradas, mas que legal. <risos> Ai, que massa, velho. O rei do, do Reclame aqui, mano. Aí sim, mano. O Karma, o que, que é o Karma? O que, que ele postou aqui? Eu não preciso dizer nada, aqueles posts. Ele pega e fala, ô oh, karma. Não, a gente consegue ver aqui claramente que o Hulk, ele quer treta, tá ligado? Ele tá tentando puxar uma treta de algum jeito. Talvez o dinheiro tá acabando, ele quer ser falado de novo. E é isso que ele quer. Depois disso, o Hulk BR postou. Detetive youtuber vai criar um novo canal inventando mentiras. Agora que teu canal caiu por mentiras, posso revelar sua identidade? E ele retweeta, o próprio tweet. <risos> O cara o cara é 100% massa, hein? Alguma coisa aconteceu aqui? Não sei. Realmente não sei. Foi quando o canal do Detetive caiu. Só pra vocês terem uma ideia. Que o canal do, detetive, do Nossa, é muito difícil falar do Detetive. Que o canal do Detetive caiu e agora ele tá fazendo piadocas. Se vocês não perceberam, ele tá tentando levar a situação como se fosse ele o vilão, tá ligado? Como se fosse ele que tivesse derrubado e hackeado o canal da Central e tivesse derrubado o canal do Detetive. Sendo que, mano, ele só tá no Twitter falando besteira. Inteira, tá ligado? Parecendo uma criança de 15 anos. que ó. Falando o karma é uma maravilha. Um brinde ao karma. E tem uma foto que a gente nem sabe que é ele ou não. Ligado? Date não sei o que. Parece uma mão de uma velha mano. <risos> Parece um velho aqui, não parece ele, mano. Aqui foi quando a central postou, ele postou mais coisas. Pô, o Hulk não para, tá ligado? Ele não, Realmente não para. Queria aproveitar a ocasião e dizer ao Hulk BR que, como sempre, eu digo, o karma é algo incrível. E tudo o que tu deseja pra mim, eu desejo o triplo plat... Pla Nossa, eu não sei mais falar, mano. Tá complicado. Muita sorte e sucesso na sua vida, campeão. Tu merece. Exato, mano. Ele tanto tá falando do karma, tá comemorando, tá zoando. E se ele realmente acredita em karma, mano, vai vir. Vai vir na a bundinha dele, mano. Prepara, Ruth. Se prepara, viado. O que ele falou aqui, mano? Meu Deus, tem muita coisa, velho. Aqui, aparentemente, começou uma treta infinita, mano. Meu Deus. O cara tem um complexo de superioridade patético. Parece vilão de desenho animado infantil. Ninguém merece. Agora quer pagar de bonzão com... Mexeram com a pessoa errada. Realmente, deixaram a porta do Caps aberta aqui, viu? Aqui, ó. Aí tem o Hulk BR passando vergonha de novo mano Quando que recuperou o canal, a central aqui Aqui o Hulk BR fala Boa campeão, faz um passado com sucesso Agora prepara pros strikes, solta os meus vídeos Seu amiguito detetivo já foi Meu Deus, que aprende a escrever, caralho Aqui as postagens dele papapá. Aqui ele ameaçando utopia Parece que mais alguém perdeu o canal Detetivo deletado com sucesso Topatos que dá pra falar mentiras na internet ah, Tem mais coisa aqui? Acho que não, né? Foi só isso que a central postou. Aí o Hulk BR pegou e falou: Tenho mesmo, quero uns trocados. Meu Deus. Meu Deus. Ele tem. O que, que é isso? 2 milhões de Ethereum? Ele tem 2 milhões de Ethereum, chat. Acabou. Acabou pra mim e pra todo mundo. O Lion até comenta aqui. Dinheiro nenhum compra caráter, amor, decência. Tudo coisa que você perdeu há muito tempo. Eu enfio o dinheiro no C. É o que pegou e falou. Até os próximos strikes e eu quero ver falar assim. Pra dar strike vai ter que olhar processo. Se eu olhar processo eu vou até o inferno pra te mandar de volta pro seu buraco de esgoto. Inclusive tô há anos esperando seus processos. Cadê eles? enfiou no C com seu dinheiro? <risos> Se for pra mim gastar até o último centavo pra ver sua cara, eu vou Se prepara, você mexeu com a pessoa errada De novo, ele comenta essa frase de feito, mano Como se fosse... o cara pica, mano Aí o pegou e comentou Eu mexi com um ladrãozinho barato que rouba da namorada, da sogra, de amigos e colegas do YouTube Mexi com um fuleiro que roubava vídeo da gringa e fingi estar jogando Mexi com um vagabundo Não foi com a pessoa errada, foi com a certa mesmo, seu lixo se pelas suas palavras se acha certo, tem muita coisa errada Aí é o mesmo que me chamou, Que? Mano, o Hulk B é o cara mais burro do mundo O cara não sabe escrever, mano Me chamou de H e qualquer informação sobre mim Solta e nem sabe a verdade Estou aqui rindo com suas mentiras E cuidado ao andar na... Nossa, aqui, oh, aqui rolou... Oh, aqui rolou ameaça Cuidado ao andar na rua, canalzinho de opinião pequeno E falilililido depois de sofrer uma ameaça do Huck eu teria medo de andar na rua, mano. Imagina, do nada ele. tô de boa assim andando e ele aparece lá. É, pintado de verde lá, Sonic XZ, só, só com a espada do Minecraft pra cima de mim, mano. É uma ameaça séria isso daqui, tá? Cuidado ao andar na rua, sua ameaça é patética, ninguém tem medo de você, ninguém tem respeito por você. Você é uma piada online, um desgosto digital, uma vergonha nacional. Vou continuar na rua andando sem medo. A ameaça é passiva e de processo. Trouxa. Me processa então. E sim, tome cuidado. Avisado. Ah, vai se ferrar, Hulk, BR, mano. Olha o tanto que tem aqui, velho. O cara... Nossa, velho! Nossa! Até quando vai continuar fazendo essas merdas de clickbait pra ganhar nem 5 mil reais? E se acho grandão, só falo com pessoa acima de 1 um milhão na conta. Não perco meu tempo com influencers podres. Ô oh, Luke, se você não perde tempo, o que caralhos você tá fazendo na internet? Aqui no Twitter. Não sei, mano. Parece, parece que a sua riqueza de Eternos é mentirosa, hein? Parece, hein? Mano, a treta aqui é infinita. Vocês já perceberam, né? O Lion, ele tinha sido hackeado e o Hulk quis se pagar de engraçadão, de, de fodão. E só passou vergonha, tá ligado? Tá falando, ai, ah, já falho com o Peixoto um milhão. E olha o tanto de, de posts aqui, mano. E tá... E subindo mais tem mais, tá? Aqui ele retweetou. <risos> Aqui ele retweetando pessoas zoando, tá ligado? Aqui, obviamente, dá pra ver que é, é fake, é, é ironias, humor e piadas. Mito, não liga porque os outros dizem não. Internet é terra de invejoso. Quem a gente conhece sabe que tudo que conquistou foi com o próprio esforço. Ele retuitou porque ele achou que era verdade. Ele não consegue interpretar e nem ver que é uma ironia, tá ligado? Ai, mano. Aqui é mais postagem online, papapá. E é o tio Gin se envolvendo na treta ó, se, liga, se liga, mano Mais treta, chat Só tem treta do Hulk BR, mano Se tu abaixa a cabeça pro Hulk BR e tem medo do seu canal ser derrubado Então muda o ramo e não seja canal de opinião Se o cara tá no erro, bate de frente Foda-se, não recua, hein Não sei, tio Gin, parece um guerreiro, mano Era O paladino da justiça aqui também, né, velho? O cara quer é editar o que os canais fazem ou não Mas, ok, tá bom, Guin. Hulk BR pegou e falou Falou o canal de palavras mais ofensivas há 4 anos Tentando pegar sem k parabéns tem a ver, mano, tem gente que fica mais de anos tem que me pegar e tá tudo bem, tá ligado? É tudo no tempo certo, sabe? Aí o Chugin pega e fala, sem casa, sem anguia de ninguém, sem tomar expose de boas fazendo meu trampo, xingando notário na internet. Aí o Rooki BR pega e fala, ok, daqui 50 anos comemora um milhão. Ah, Rooki BR, para de falar de dinheiro, mano. O cara fala tanto de dinheiro que não tem dinheiro, tá ligado? Vou comemorar com orgulho e de consciência tranquila sabendo que não fiz thumbnail pornográficas pra crianças e que não tive que fugir pra Rússia pra não ser cobrado pela sorte. <risos> aí, tomou, tomou Hulk. o que, o que foi jantado aqui, tá bom, foi jantadinho, porque pra quem não sabe, a ex-namorada do Hulk BR deu um expose de que o Hulk BR roubou o dinheiro da mãe dela, tá ligado, da, da ex-sogra no caso, doeu essa daqui, tá guim, daqui foi preciso, tá, aí o Hulk BR pegou e respondeu, quem fugiu de sogra, moleque continua falando coisas que você não sabe, que aí no Rio Grande do Sul é pequeno, de novo? O Hulk bem tá ameaçando, velho. Que porra é essa, velho? O cara, do nada, virou um criminoso virtual full, caçador de recompensas, mano. Aí alguém pega e fala, KKKK, vai fazer o quê? Tu acha que vou ter medo de alguém que não consegue pronunciar a palavra A palavra problema, aprende a falar direito, vira a gente e depois vem meter a banca aqui, rucão. Porque ficar falando problema... É problema... <risos> Peraí, é de verdade, tá? No podcast lá que eu fiz com ele. O idiota que acreditou nele, ele realmente não conseguiu formular uma palavra. Não sinto medo de um cara assim. Hulk o BR sentiu aqui, tá? Tio quem pegou a pique e meteu na cara, velho Será que tem mais aí? Será que tem mais? É que tem mais humor e ironias O Hulk BR não dá bola pra esse cara, não. Eu te assisto desde 2016. Sei que tu é um cara foda humilde. Inclusive, já vou te seguir aqui. É, não parece ser tão ironias. Parece ser um cara realmente inocente, mano. Aí é, tem aqui. Em breve estou preparando a minha volta com lives, doando dinheiros e conversando com vocês. Vou mostrar a eles como se faz conteúdo sem precisar inventar coisas pra derrubar os outros. até... O Hulk, me doa aí então, mas Se tu tem um trilhão de reais, mano, me doa aí. Mil reais. Mil reais já estaria feliz, tá? Aqui é mais gente... <risos> mais gente ironizando. Aqui, ó. Assim que se faz. Mostra pra esses caras como se faz o conteúdo original. Aqui, ó. O cara, cara mostrando mais dinheiros aqui. Ah, não. É o mesmo post. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bitcoin recebido. Meu Deus, mano. Muito dinheiro. Que o Hulk BR recebe mesmo, mano. Com dinheiros ele, ele vai até o final do, do mundo, velho. Olha aqui. Mais dinheiros, velho. Boa noite pra quem está ganhando em um deal que é central. Faz em um ano. Meu Deus. Meu Deus. O Hulk BR está imparável. Meu Deus, velho. Estou com medo do Hulk BR. Depois ele pega e posta. Boa noite, classe média brasileira. Canais falidos e haters. E escravos do Twitter. Chega por hoje. E uma foto aqui, ó. De uma mulher... É isso, tá ligado? Parece uma criança, tá ligado? Tipo, ah, toma, tem o dinheiro Uou, sendo que ninguém se importa pra ele A mulher tá ali, se for realmente a mulher com ele Tá ali por causa do dinheiro, se ele tiver, tá ligado? Então ele só pegou da internet mesmo Inclusive, será que tem essa foto aqui No Google Imagens? Porque se tiver vai ser engraçado, mano Acho que é aqui Puta, Tem que salvar, mano Eita, nós vazou, vazou, vazou aqui, ó, minha receita estimada, 10 milhões, eu nem inspecionei elementos, vazou, vazou, oh my god, oh my god. Ô, oh, que você conversa comigo, eu tenho 10 milhões aqui, ó, de receita estimada, tá? Cadê, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, tem que salvar essa imagem. Será que vai ter, mano? Ah, se tiver, velho. Que pena, velho, não achamos nada, velho. Então pode ser que seja ele mesmo, mas, mano, ele, ela só tá aí por causa do dinheiro, tá bom? A mais pra cima aqui, ó, tem aqui, ó, um brinde ao karma de novo, Papá. mais compartilhamento aqui ó, ele querendo se, se blindar, falando, ah, não sei o que aqui ó, se não tiver piscina na sua casa, minha vida sua menina vai, vai gostar do meu duplex enfim, o ponto é, o Hulk MR, o Hulk Mer, <risos> o Hulk BR tá maluco de fato, ele jogou a toalha pra cima, não se importa mais, tá falando tudo que vem na telha tá falando que é milionário, que vai dar processo, que vai banir, que papapá, papapá, papapá tá passando vergonha na internet, eu não sei se ele realmente tivesse esses bilhões aí, esses milhões de Ethereum na conta, porque ele tá no Twitter, tá ligado? Eu penso que, realmente, de fato, o dinheiro traz uma certa felicidade, que pelo jeito não. Eu não estaria no Twitter, sabe? Eu não estaria no Twitter me importando, não estaria no Twitter xingando, zoando, fazendo piadas, comemorando que canais se prejudicaram. Eu não sei. Por isso que eu acho que é uma mentira, sabe? O cara realmente tá querendo se pagar como se fosse um cara milionário. Ele pode até ser, mas no fundo é só uma pessoa que é triste com a vida. Talvez uma pessoa que é solitária, porque, mano, ninguém vai querer alguém assim por perto, sabe? Tendo em vista todo o histórico de coisas que ele já fez, como as Thumbnails, Full mais 18 pra criança, ele roubando vídeo de gringo, supostamente roubando pessoas, canais... Eu realmente não sei. Me faz sem acreditar que o Hulk BR, ele é triste, tá ligado? Ele é insatisfeito, infeliz com a vida. E por isso tem que se meter sempre em algum tipo de problema Algum tipo de polêmica Porque só assim o nome dele volta a ser falado E assim ele ganha de certa forma algum tipo de dinheiro Talvez com Twitter não, tá ligado? Porque Twitter não monetiza E o canal do YouTube dele foi excluído Sendo assim, só traz de volta o nome dele de volta à tona Mas mano, a real é que o Hulk BR não passa de uma piada, de uma vergonha E esses tweets deixaram claro, tá ligado? Ele, ele não se importa mais pra nada Ele não se importa com nada Se ele vier falar que vai mudar, que melhorar, que blá, blá, blá, blá, Vai ser uma mentira E no final das contas, o Hulk BR vai ser sempre uma piada E algo sujo pra internet e infelizmente vai ser sempre assim. Ah! Caraca, velho. Parece que eu vi uma briga de uma criança de 5 anos com pessoas que tentam ser minimamente racionais, tá ligado? E, e eu tô bugado, mano. Eu tô. Tô em estado de tipo, mano, Hulk BR, que isso, tá ligado? Só cala a boca. E, e foi isso, mano. Pra quem tava por fora das tretas, por fora dos tweets, por fora de tudo, assim como eu, foi isso que aconteceu, tá bom? Li com vocês, entendi com vocês, e eu quero que vocês tirem aí as conclusões de vocês, porque a conclusão que eu tenho é que o cara não passa de uma criança mimada, talvez um milionário mimado, que no final do dia, ele deita na cama dele, e ao invés de deitar com a consciência limpa e tranquila, deita com a consciência pesada, frustrado, triste, sozinho, e que as pessoas ao redor dele, talvez só estejam por interesse ou pena.